Olá meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus vem sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Emerson e nesse dia eu te desejo que o Senhor derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. Gostaria de convidar você para estar orando comigo para Deus abençoar a sua vida e a minha em nome de Jesus Cristo amém meu querido irmão vamos orar no salmo 23 o senhor é o meu pastor e nada me faltará deita-me e faz em verde espaço guia-me mansamente as águas tranquilas refrigere a minha alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da soma da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolo. Oh glória a Deus, aleluias. Preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Lunge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias glória a deus Aleluias. então meu querido irmão minha querida irmã receba essa oração em nome de jesus que o seu noite seja de muitas bênçãos muitas vitórias que o senhor jesus ouviu a sua oração e garantiu a sua vitória repete comigo meus amados a vitória é nossa, em nome de Jesus, mais uma vez, a vitória é nossa, no nome de Jesus, amém.